Fala aí galera, é mais um canal. Hoje eu decidi que vai sair dois episódios a cada dia da. da. do da... Supremo Squad. minha série. Então. Lá, ah, mas vou tentar ver. Já tem ferramentas melhoradas, como vocês podem ver. Não tem isso. Eu tenho, eu já tenho uma, um pouco. eu tenho pouca categoria. Então, vai ter que criar Bill. Quando tentou me explodir, mas morreu. Porque se ele pode, ele morre. Não pode mais. Ele pode não ser mais. Ele que já se Ok, eu estou usando o combustível. E, gente, como vocês podem ver eu tenho um livro aqui que eu, que eu não deveria ter assinado objetivo construir uma ponte esse vai ser meu primeiro objetivo aqui na na sua Squad. eu achei carvão aqui isso é bom porque se a madeira não, não aguentar eu vou colocar o carvão lá e gente eu vou estar lançando um mod o móvel da o mod da su da survival squad tá que simplesmente vai adicionar coisas que vão ter que vão ter na sua su na survival squad não sei qual vai ser para a versão mas vou deixar para a versão de rock vamos um aqui ok vou abrir o braço pegar os vídeos aqui uma fornalha, fornalha pra assar minhas carnes, isso aqui. E gente, se quer mais da sua mais série mais episódios da suas Squad, coisas, deixa o like seus o canal. E tá querendo me atacar, hein? Ai, pô! E já tem um barco aqui isso vai ser útil isso vai ser útil gente vai ser útil é eu não quitado mais pelo menos eu não vou passar eu não vou eu não vou ter que ficar me não vou ter que ficar tirando perto dos inimigos pra morrer ok a gente já tem meus livros eu acho que eu faço assim. eu acho que é eu fiz mais de um hum, aqui pra pegar pena de galinha Muita pena de galinha Aqui. Ok, duas Duas penas de galinha Mas eu fiz de uma tinta Ou se assim, minha carne já já, tá, já sou Não, tem que sair inteira Eu vou lá pegar povo gente Pra Pra, pra, pra, pra, pra Finalmente fazer Os dois livros que eu, que eu vou ter que achar muito ferro Pra fazer uma bigorna, mas eu não vou ganhar né, ele Um vai ser livro de de outro vai ser um livro de minérios e o outro vai ser de receitas e atacar não vou adiantar não porque eu vou te dar capilha não adianta nem tentar me atacar sabe que eu vou avançar um atacar. a vez que o zumbi que deveria avançar em mim eu que avanço dele porque aqui é money craft né que não é vida re... se eu fosse na é vida real ok não é bom que eu vou fazer Uhum. Dá pra fazer mais carne, porque minha carne aqui já tá acabando aqui. Cheguei, pertinho Ponto, Deixa eu pegar mais esses dois bichos e o slot aqui já tá cheio Aqui Fazer um baú, que depois eu vou organizar eles é Na minha casa pia não posso fazer TNT, ainda não posso fazer TNT, mas eu outras coisas. Fim dessas penas e os livros, dois livros. Mostre de ruídos de Mira. fazer aqui. Esse vai ser o livro de minérios. Pegar ferro. Pegar ouro. Eu sei que ouro é inútil, mas vai ser útil no Nether. Pegar diamantes. Pegar cobre. Pra fazer para-raia, pra não cair na, na minha cabeça. Pegar netherite. Netherite. Pronto, esse vai ser... Esse vai eu tenho aqui. Ih, calma, coloquei tem errado aqui Coloquei o tema que não devia Pronto okay. minha carne Stop Ok, esse livro De objetivos só vai ser expo. Aqui vai ser o livro de Esse vai ser o livro de receita Fazer Espadas de montes, fazer espadas de netirite, fazer espada de ferro, e pronto, acaba por, por aqui. Já tá, já tá ficando de noite, gente. Cadê minha cama? Pra essa inimiga da perfeição, já tem uma maçã lá. Por isso que tem que pegar ouro porque eu quero fazer uma maçã. Não lado nada, Nether, é, né? Ai! Ó hum. Maçã! Ai, tá entendendo assim, que é isso? Aqui, já soltou todos os vídeo! Eu vou piscar É ferro. E? O que é essa caverna? Esqueleto. Obviamente nada. Hum, foi a caverna que eu acho que me escondi. Pra lembrar, não, desordem, de Ok, já vamos sair daqui. Eu não posso ficar aqui por tanto tempo não. Agora vem. Lá eu deixa encher o inventário. Tem que achar que ele tá tão nervo, tá, tá tão... Tá tão bem inútil. Eu vou procurar uma montanha aí, né? Como que é? Qualquer mesmo. Eu, eu, eu não tô brincando, não. Tô sério. Hum. Isso é difícil. Porque. É difícil. Porque aqui vai ser. Eu nasci no meio do trem aqui. Montanha. Precisa de montanha maior. Aqui. Paix tá aberto, não. a montanha. Ih, tem combinado. peixe isso. ali Olha uma montanha. Vou usar aqui. É então, uma maior. É, eu acho que provavelmente eu acho... não vai ser aqui, ó. Porque eu tenho um lugar plano. Eu vou fazer minha casa. Primeiro vou fazer minha casa. Eu acho tipo, que eu vou primeiro comprar algumas regras. Comprei algumas coisas aqui. Eu não sei porque eu tô com o meu Porque se me leva uma coisa. Ok gente gente meu Deus! gente eu acho que esse foi o vídeo né a gente terminou de fazer o segundo episódio da survival squad mas vamos achar uma montanha primeiro começar a cumprir esses objetivos aqui lobo tem moço um tomara que a gente pastãos uns... tomara que dê para fazer o umas... nosso não, daí eu vou verificar os primeiros loguinhos. Lobo! Detalhe esse. Lobo! Lode... Não! Não, não, não! Deu, deu, deu, deu, Ah, aqui eu colocar. Exato, pra minha ponte. Então vamos vou fazer uma caverna, tá? Tem hum, uma aqui. Mas eu aqui aqui. Construções. O primeiro acaso vai ser aqui mesmo Ok, agora é só fazer a ponte Que eu tá tenho pedra não Vou pegar Ai Vou pegar esse objetivo no vídeo Pegando é e tu bateu dois e ufa. E... Vai dar pra captar o que tem Fazer a base daqui e tá Vou pegar mais pedra uh. Aqui. aqui fazer mais pronto a ponte já tá quase pronto e tem um apá primeiro né, um apá e restable aqui aqui Fazer um caminho aqui. Ai! Tudinho. Ih, é que você estava aqui. Cadê os defensos? Pronto Aqui Pronto Pode estar feita um susto Pronto, e, gente, espero que vocês gostaram do vídeo E a gente... Ai meu coração E a gente completou um susto Então a gente, espero que vocês gostado do vídeo E tchau, fui